Você quer aprender a investir no mercado de ações, mas os vídeos que você viu no YouTube têm muita informação, técnicas, siglas, nomenclaturas que você não entendeu e acabou te fazendo desistir do mercado financeiro? Eu te convido a aprender de forma simples e objetiva a fazer os seus primeiros investimentos no mercado de ações. No dia 24, 25 e 27 de outubro, às 20 horas, no meu canal do YouTube, eu vou te entregar o passo a passo para você começar a investir. Clique no link e ative os lembretes.